Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa estreia do CNN Mundo, o programa que apresenta as principais notícias e análise do que aconteceu de mais importante no mundo. Estamos no canal 577 e em www.cnnbrasil.com.br. O deputado Eduardo Bolsonaro responsabilizou o que ele chamou de o regime autoritário da China pela proliferação do coronavírus. O embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, respondeu duramente e exigiu uma retratação. O chanceler Ernesto Araújo entrou em campo e respondeu que o deputado não fala em nome do governo brasileiro, mas que não atacou o presidente chinês, Xi Jinping, e pediu, por sua vez, uma retratação do embaixador chinês. Nós estamos aqui com o chanceler Ernesto Araújo para falar deste e de outros temas da política externa brasileira. Ministro Ernesto Araújo, muito obrigado por participar da estreia do CNN Mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é uma alegria estar com vocês. Ministro que, como outros membros importantes do governo, está se protegendo, por isso estamos falando aqui pelo Skype. Ministro, depois daqui, dessa quinta-feira de uma troca de mensagens intensa, de declarações, houve algum movimento por parte do embaixador chinês, da chancelaria chinesa e da chancelaria brasileira para tentar pôr mais panos quentes nessa, nessa rusga? É, depois de ontem à tarde, quando eu fiz aquela nota, dizendo qual é a situação, nós procuramos contato com o embaixador da China, infelizmente não foi possível, ele não não estava disponível para o contato, por alguma razão. É, o que nós estamos querendo simplesmente é um pedido de desculpas é, do embaixador da China pelo retweet que ele fez, é, retweetando uma postagem é, muito ofensiva ao presidente da República e a toda a família do presidente da República. Esse é o cerne da questão. Né? É, nós temos aí depois a situação... As coisas foram ditas entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China. Como eu disse, como se falou, o deputado Eduardo não fala pelo governo brasileiro, então isso é uma outra questão. Eu, na nota, também me coloquei à disposição para facilitar aí um contato, e o que eu chamei um reentendimento entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China. O deputado Eduardo está plenamente disposto a isso. É um interesse muito grande, uma determinação das duas partes, claro, sob a instrução dos dois presidentes, de eh, trabalhar para esse pacote comercial, vamos ver qual é o conteúdo, esperamos que seja eh, um, uma, um entendimento abrangente, com vários aspectos aí de facilitação do comércio, de aumento dos intercâmbios comerciais e dos investimentos. Você poderia dar um rápido panorama para nós desses esforços do, do Itamaraty, nos países em que há mais brasileiros precisando voltar para o Brasil? Perfeito. É, nós montamos aí praticamente uma operação de guerra com é, vários colegas mobilizados exclusivamente para isso, inclusive de outras áreas além da área de assistência consular brasileiro no exterior. Isso é a nossa grande prioridade nesse momento. O Ministério inteiro praticamente, tanto em Brasília quanto no exterior, está mobilizado para isso. É, são várias situações diferentes, mas todas de dificuldade de brasileiros que querem retornar para o Brasil. Então é, Há alguns casos que estão muito prementes, no Peru, por exemplo, Portugal, Marrocos, é, mas Verde agora, muitos outros. É, em todos eles, nós estamos atuando de várias maneiras para trazer os brasileiros. Não vamos descansar enquanto não é, trouxermos para casa todos os brasileiros que estão em dificuldade em qualquer lugar do mundo. O que a gente pede é que os brasileiros que estão nessas situações fiquem atentos para as nossas redes sociais, porque muitas vezes. É, as embaixadas, os consulados não estão conseguindo atender a todos os telefonemas, todas as chamadas, estão plenamente empenhados, todas elas, em ajudar os brasileiros, mas por uma questão física, às vezes centenas de brasileiros ligando ao mesmo tempo, é, as embaixadas, os consulados não conseguem é, responder. Então, é, que, é, mas estão trabalhando incessantemente. O ministro descrevendo aí a situação dos brasileiros, muitas vezes em hotéis, muitas vezes sem ter onde ficar, e o esforço do Itamaraty em trazer esses brasileiros de volta, que são milhares espalhados por vários países. Ministro, é, houve um bastante ruído na relação entre Brasil e Argentina com o novo presidente Alberto Fernandes. O senhor teve uma reunião com o chanceler argentino, Felipe Solá. E como está agora essa, essa interface, essa, essa conversa, esse relacionamento com, com a Argentina? Temos agora bons sinais de que o... O novo governo está comprometido tanto com o bom funcionamento do Mercosul no comércio entre seus países, quanto nas negociações externas uh, do bloco. Argentina está interessada. A Argentina e, está e, e a Argentina né? tá, é, junto conosco nessas negociações. Então, são isso. são uh, sinais bons para nós e essa é a, é a prioridade, além também da continuidade da defesa da democracia uh, na nossa região. Encerrando a entrevista com a questão da... De Estados Unidos e China, quer dizer, o, nessa aliança estratégica com os Estados Unidos, o Brasil, de alguma maneira, vai diminuir a sua relação com a China ou vai procurar se equilibrar entre Estados Unidos e China? Não, de forma nenhuma, queremos manter uma relação excelente, estamos mantendo uma relação excelente com a China. Desde o começo do governo, nós temos dito que uma aproximação com os Estados Unidos não significa de forma nenhuma um distanciamento em relação à China. O que nós uh, diagnosticamos é que existia um subaproveitamento em relação com os Estados Unidos, estamos corrigindo isso, já fizemos muito por isso, criando vários acordos novos aí, já um acordo de salvaguardas tecnológicas, esse acordo recente de pesquisa e de desenvolvimento na área militar, a questão da OCDE, então vários avanços com os Estados Unidos. E ao mesmo tempo, mantendo uma excelente relação uh, com a China, convencidos que é perfeitamente possível ter uma ótima relação com os dois, como nós estamos tendo eh, nesse momento. Inês, muito obrigado por participar da estreia do CNN Mundo. Eu que te agradeço a sua oportunidade e queria enfatizar muito isso. O Tamaraty hoje está totalmente empenhado em eh, trazer de volta para casa os brasileiros que estão em dificuldades aí no exterior. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Então, tivemos aí o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falando do esforço brasileiro em trazer de volta eh, os brasileiros que estão em vários países aí, por causa do coronavírus, com dificuldades eh, de voltar. Falamos também desse, desse atrito causado pelo deputado eh, Eduardo Bolsonaro com a China, ele procurando apenas uma retratação em relação a um retweet do embaixador chinês que atacava diretamente o presidente Jair Bolsonaro e assegurando que a Argentina está no mesmo barco que o Brasil na questão do, de acordos de livre comércio com vários países do mundo e também assegurando aí que vai conseguir se equilibrar nas alianças estratégicas com os Estados Unidos e com a China.